Fala galera, beleza? estou voltando aqui com mais de um vídeo, calma aí, calma aí mano, esqueci que eu tava gravando de webcam, mano. Mas fala galera, beleza? tô voltando aqui com mais de um vídeo Eu tava olhando diretamente pra tela, foi mal, rapaziada Foi mal Rapaziada, dessa vez estamos gravando mais de um vídeo aqui, rapaziada Mais de um Minecraft, rapaziada Eu comentei lá com vocês, só deixa eu tirar essas, essas coisas aqui, mano Que eu não vou precisar, eu vou queimar tudo aqui, mano, calma aí Queimar tudo, porque eu não vou precisar Porque hoje tá começando uma série aí do canal, rapaziada se vocês gostarem de baterem as metas aí, que eu vou pedir no final do vídeo. E, mano, eu pedo um parkour aí, rapaziada. Eu vou queimar agora essa É Não, vou jogar na água, calma aí. É? Vou jogar na água. Jogar na água, jogar na água, jogar na, joga na água. Três dias depois. Rapaziada, eu fiz um parkour aí, mano Porque eu sempre tive vontade de fazer parkour no Minecraft Mas como eu não vou baixar os mods, tá ligado? Ficou complicado baixar um mod Eu criei o meu próprio parkour, mano Mano, olha, olha que da hora, rapaziada Eu vou dar um loop aqui, mas eu não vou usar o... Eu, eu, eu não vou poder voar, eu só vou usar é, normal mesmo Como se fosse sobrevivência Rapaziada, aqui tem um, um labirinto de porta aqui, mano Bem da hora Aqui tem os bagulho aqui que eu deixei pra decorar Aqui tem TNT pra tu subir, então pode ser muito perigoso também Aqui uns um, um desafios aqui Aqui é a fase 2, né? Ali é a fase 1, um, a fase 2 aqui enchido de lava ali embaixo E aqui, rapaziada, é o é a onde você vai pra fase 3 Você vem aqui, dá um loop aqui, sobe Aqui que é a parte mais complicada, tá ligado? Que eu demorei até pra fazer, mano Tem até uma trollagem aqui, mano É quem, quem não percebeu, use o isqueiro para usar o isqueiro você tem que no caso pecar aqui ó que na no baú se você usar vai explodir tudo e tu não vai conseguir passar tu vai acabar morrendo então você vai ter que voltar desde o início então é bem é bem legal o parkour Eu vou estar tá fazendo aí com vocês se vocês não deixaram um like aí deixa o like aí editor bota um entretenimento aí para galera aí chega chega chega bora lá rapaziada bora lá então reze aí pra mim só deixa eu tirar esse bloco aqui também mano rapaziada não tô fazendo muita live porque eu tô com dois entendeu? tá bem difícil pra... bora lá rapaziada bora aqui mano pra me gravar também essa parte aqui é um pouco complicada também se eu pisar aqui no fogo já era é mesmo, eu vou citar é? Três, é, três vidas aí pra mim Senão eu boto desde onde eu parei o checkpoint ali seria na, na segunda fase naquela parte ali tá ligado então tem que voltar, se eu cair lá em cima tem que voltar e... e subir tudo de novo Bora lá eu Devia ter botado o checkpoint mesmo Aqui é facinho, aqui é molezinha, pá Subindo aqui as portas Essa parte da porta aqui, se você não cuidar você cai lá pra baixo Aqui aí Mano, tipo, é um labirinto, mano Eu tô começando a fazer agora, tá ligado É os parkour, eu sempre tive vontade de fazer Então eu fiz aqui, ficou bem da hora Pelo primeiro aqui que eu fiz, beleza, fase 2 Sobe, sobe, sobe Tomou, e já vira cá Volta Mano, vamos É, Pensa como se fosse O anjo, quando você morre No bagulho do Do Mario, lá ah, você morre Você acaba, não, acho o um Mario Ou o um Sonic, comenta aí Você acaba virando o anjo e você volta Onde o lugar é, onde você parou Mas, Deixa eu tirar essa parada, jogar essa porra fora como é? Ih, falei palavrão, corte aí, editor. Mãe. Sobe, sobe, sobe. Essa parte vai ser complicada, mano. Aí. Aí. Aí. Pô. Que suave, né, rapaziada? A parte de cima ali que é mais... Mais radical. Essa parte aqui, a parte de cima ali... Eita, tem que tirar o bagulho aqui. Aí, quebrei. Opa. Como é que eu vou voltar aqui, senão não vai estragar o passeio né não vai estragar tudo voar assim sacanagem né troco sacanagem aí pulei essa parte aqui ó, que é um pouco chato né? tem que ir até o final da escada aí passar para o outro lado até o final do outra escada passar para outro lado aí o pai tava tá, tá ficando bom também né eu fiz eu fiz o bagulho como eu sei da trollagem eu não vou eu não vou fazer eu vou estar tá fazendo um desafio, mano. Vou pegar um, vou pegar um amigo meu aí e vou falar, ó, oh, tá passar, tenta passar essa fase aqui no parkour aqui, você passar tirou alguma coisa pra fazer um desafio, tá ligado? Vai ser da hora, mano. Vai ser da hora. Comenta aí vocês comenta. Daí a galera vai explodir, tá ligado? Vai acabar morrendo. Mas aqui é algo é complicado, rapaziada. Aê. Não, Ui. Ah, não. Tomou, na já viraca. Checkpoint aqui. Que é que pode ter que ser de longe né mano, senão complica o bagulho aí Tomou é, na jabiraca Tô ficando bravo, tô ficando bravo Mano, tô ficando suando, já tô suando de, de raiva Aê, calma aí. É o que fiz o bagulho, tô caindo Ah não mano, não, não, não, não Porra mano Tô ficando estressado já velho É que eu fico muito ansioso, tá ligado aí aí aí calma, aí boa Padrão, aqui, vira aqui, vira aqui Sobe, quero ah não dá pra subir mais rápido aí padrão, subir Boa, nice, nice, nice, nice Ah mano, que que é foda Não, quase, quase Calma, eita, foi mal rapaziada aí não, pá pa... Calma mano, essa parte é muito chata velho Na moral mano Mano, eu vou estar tá fazendo vários outros parkour Se vocês gostarem rapaziada Dessa saga aqui eu vou estar tá fazendo uma playlist Só de parkour aqui Caramba, essa parte tá... <risos> tá me irritando já, mano. Aí, aí. Ah, mano, vai tomar banho, velho. A moral, mano. Calma, calma, calma. Respira. Vai até o final, volta. Aí, ih, caramba. Virou um negócio. Aí, padrão, padrão. Ah, mano, essa parte tá me irritando, velho. Calma aí, agora vai. Agora vai. Ah, tá chovendo pra piorar ainda. O bagulho tá chovendo, mano. Chovendo. Ah, quase. Quase. Calma. Mano, tem uma trollagem aqui, ó, ali em cima Essa parte aqui, ó, é de dois blocos pra frente, tá ligado? Então, ah, Tomou cara. Na jabiraca. Pô, aí, aí é zero a marmita, né? Volta o anjinho pra... Mano, eu tô nessa parte, vai meia hora, ó Eu, parei, eu falei, eu vou fazer um bagulho que eu fico meia hora ele tentando fazer o um bagulho Mesmo que eu, mesmo que seja o que eu que fiz, tá ligado? Pode ser difícil mesmo, senão não tem graça Não, a galera não, não gosta, pô, pra... Ó, passei de primeiro. Ui. Ah, mano. É só falar, mano. É só falar que o caio. Pô, Duque, dá sorte aí, velho. Tô precisando, mano. Ah, mano, vai tomar banho, velho. Na moral, mano. Calma. Aí, mandei uma paradinha. Não, não, quase. Quase. Agora vai, mano. Agora vai. Ah, vou tá parado, vou tomar um café aqui. Seis horas e meia depois. Aqui? Aqui. Aqui. Aqui. Aqui que eu vou complicar. Ai, Tomou já me Essa parte ali é muito chata, mano. Eu fiz um parkour tão difícil, mano. Na moral. Eu, hein? Aqui é, aqui é prático, né, mano? Ali é o mamão com açúcar. Mano, é hardcore é essa mano. Na moral aí passei, mano eu, se eu fizer bastante mapa, se eu fizer uma, bastante parkour rapaziada, quem sabe aí ô oh, cara quem sabe aí eu, eu baixo um mapa pra vocês e boto pra baixar tá ligado mano eu vou deixar cascada aqui que eu vou acabar quebrando de novo é bom que tem, no criativo dá pra consertar né mano? puta que pariu velho tá nervoso aí padrão ah, mano, essa parte ali trava, velho. Essa parte ali trava, mano. Eu fico mais travado nessa parte aqui do que na parte da, da outra parte ali. Aí, padrão. Ah, ah, ah. Machinelo, cara. Não, mano. Oh, oh, oh, oh. A moral, rapaziada, vai tomar ruim, mano. Ficou estressado já. Segundo dia. Padrão, aí. Agora vai, agora vai, tropa. Tomou a jabiraca Não, o bagulho não quer pular, velho O bagulho não quer pular, mano O bagulho trava, velho, não morão Aqui ele pulou numa boa Mas também, né, que é fichinho Pede o bagulho ali Pede outro bagulho ali, fichinho Beleza Aqui ele tem que ir mais pra frente Mais pra cima Aí, padrão Aí já vira, já vira o diagonal Calma aí, vou respirar aqui, vou estar usando. Que agora vai. Mas vamos um morceguinho ali, rapaziada. Final tá ali, mano. Só eu pular, vou tirar essa puta aqui. Ah, mano. ah não, mano, ah não, mano. O bagulho não quer pular, mano. O bagulho não quer pular, velho. Agora vai, rapaziada. Já tem vários. O editor tá, deve tá dando trabalho aí pra ele pra poder. Mano, é só pular, velho. Aqui é o que? Aqui eu pulo de boa, ele não quer pular não. Será que depende o bloco, rapaziada? O bloco é melhor pra pular, mano? Opa! E já peguei o um macete. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh! Uh. Ah, caralho. Tomou na biraca. Que merda, velho. Ah, não, mano. Ah não rapaziada não não não não não não não mas eu já peguei o jeito eu já peguei o jeito eu já peguei o jeito eu já peguei o jeito. ai que mano Eu já peguei o jeito do bagulho Ah não mano ah, mas eu vou, vou vou cair daqui mano Vou ficar aqui senão o bagulho vai ser ruim Porque Agora eu já peguei o macete Agora eu tô querendo passar o bagulho, calma aí Aqui já tá suave Aqui já tá de boa. Aí eu vou lá e não pego o macete, tá ligado? Uh! Hum. Não! Não vou botar o chat de ponte, rapaziada. Senão vai demorar muito, mano. Vou botar o chat de ponte aqui, rapaziada. Não tem é brincadeira não é só para não demorar até tá, é, ela eu, eu quero fazer o bagulho rápido porque eu voar. viado é. eu tô ligado que dá para voar né mano mas voar não é legal mano o bagulho é fazer o parkour direitinho mano, mano eu odeio parkour velho. é legal é da hora mas eu odeio parkour na moral ô oh, caralho agora não tá dando mais não não parão não aí quem aí. aí caramba é porra Caramba, mano! Finish, caramba! Rapaziada, consegui passar, mano! Então é isso aí, rapaziada! Tô indo embora se você gostou do vídeo, mano! Caramba, tô suando, tropa! Na moral! Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e fui!